Fala pessoal, se você tá vendo esse vídeo, é porque você tá querendo saber um pouquinho mais de um dos nossos produtos, que é o painel de comando e proteção da Brasil Pieces, tá? Bem, é... ah, eu sou o Rafael Forest, zootecnista e sócio-diretor do grupo Brasil Pieces e da empresa Vigor Peixes. Nós somos especialistas em é, lagos ornamentais, piscinas naturais, aquicultura e tratamento de esgoto Contamos com mais de 980 produtos para vocês. E esse aqui é um produto da parte elétrica. Ele é um painel de proteção contra sub-sobrevoltagem, aquecimento, né, que é o relé térmico. Nós temos a automação para os motores ligarem e desligarem. Falta de energia com alarme sonoro, audiovisual, certo? E o timer. Esse é o padrão de painel de comando e painel de proteção elétrica da Brasil Pieces, né? Nós fazemos é, exportações de painéis, né? atendemos a, o continente da Angola com os nossos produtos e eu vou explicar um pouquinho desse produto, para que, que ele serve e qual que é a grande vantagem de você trabalhar com a Brasil Pieces para proteger os seus motores, certo? Ó, esse aqui é um painel que a gente é, preparou para um cliente nosso de Minas Gerais. Ele está adquirindo um compressor radial da linha Gold da Brasil Pisces. né? Esse é um equipamento relativamente caro, então você precisa proteger ele para você não perder a garantia. Então, é, esse aqui é o compressor radial da linha Gold, né, que nosso cliente de Minas Gerais adquiriu. E por se tratar de um material, né, um equipamento de alto valor agregado. É, e que, faz uma prote... é, que fornece oxigênio para uma produção de peixes, né? Então é um motor que não pode parar, que não pode queimar, né? Igual para as usinas de tratamento de efluentes, para você da indústria, né? Para vários setores aí da nossa nação. Bem, então é o seguinte, é, primeiro de tudo, como, o que, que compõe o nosso painel de comando e de proteção elétrica? Nós temos a caixa de vedação, né? porque ela é toda vedada pode ficar em ambiente externo mas se você não quer uma caixa dessa se você tem é, um galpão ou se você tem é, um local um abrigo que o seu painel possa ficar nós também fornecemos só a placa com a automação que barateia bastante tá gente beleza então via de regra o que que um painel completo da brasil pieces vai te oferecer bem é, a gente está com um probleminha de subvoltagem aqui na fábrica hoje. Só... Eu é, vou começar a explicar da subvoltagem. Ó, se eu colocar a voltagem aqui no meu motor, eu tô com 110... Ele tava 208, desculpa. Ele tava 208 volts há uns 5 minutinhos atrás. Então, o que que acontece? É, eu tô com problema de voltagem aqui, né? O meu 220, ele tá, tava há uns minutinhos atrás, 208. Então... Primeiro de tudo, é, nós temos a proteção de sub- e sobrevoltagem, né? para você que vai querer adquirir um painel nosso. É, o que, que ele vai proteger? Ele vai proteger essa oscilação de, é, é, de voltagem. Então, por exemplo, se chegar a 180 volts, né, se a energia começar a chegar ruim, né, que a gente fala vulgarmente, vai desarmar o motor. Se ela chegar a 240, 250 volts, vai desarmar o motor. Se cair uma fase, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso, 220 volts são duas fases, né? Fase, e fase. Se uma das fases cair, o que que acontece? O alarme também toca, certo? Ou vai desarmar o seu motor, ok? Então vamos lá. É, vou fazer uma simulação aqui para vocês. Eu vou ligar o motor, vai ficar um pouquinho barulhento. Ó... Vocês viram que ele deu uma piscadinha? É por causa da minha energia estar tá ruim hoje, tá? Ó, eu simulei uma sobrevoltagem, tá? Então, como se a voltagem ficasse muito alta, o motor desarma e eu esqueci de armar o alarme, tá? Beleza. O motor desarma, né? O alarme toca. Beleza? Vamos lá. Ah, bem, nós temos também dois tipos de alarme. Nós temos o alarme só de falta de energia e o alarme da automação inteira para se o motor desarmar e desarmar também. Beleza? Eu vou voltar ao normal. O motor rearma. Certo? Bem, outra grande vantagem é, por exemplo, o que já aconteceu aqui na minha propriedade, né, aqui na minha fábrica. É do, do pessoal da, do fornecimento de energia trocar o neutro e ligar o neutro na fase. Né? A gente teve uma queda de energia, três fases e um neutro. O que, que eles fizeram? Eles inverteram. Colocaram o neutro na fase e fazem o um neutro. Aí o meu 220 virou 110. Então, se vai acontecer isso, também erros da sua empresa de fornecimento de energia, o alarme vai tocar né? e vai desarmar o motor. Bem, vamos lá. Agora a gente vai testar o relé. É, vou testar agora, só para a gente complementar, o timer. Né? Aqui o timer está no manual. Se eu colocar uma programação, fizer alguma coisa, ele vai desarmar o motor. Né? Lembrando que nosso timer ele tem uma automação de quase 100 dias, tá? Sem o fornecimento de energia para a bateria dele. Então, se der algum problema, ele vai ficar sem dias funcionando. É um timer que possui 52 programações, programações de feriado, programações de inverno, programações de verão, programações diversas aí para você é economizar energia, né, na sua produção aí aquícola ou no seu tratamento de efluentes e tudo mais, tá? Eu vou voltar aqui para o manual. Vou desligar por causa do barulho. Beleza. E agora eu vou testar o térmico. O que é o térmico? Por exemplo, se esse meu cliente ele montar esse compressor de forma errada, né, esse compressor radial de forma errada, vai esquentar o motor e em invés dele queimar o, é, o painel de comando, o que ele vai fazer? Ele vai identificar e falar assim, opa, esse motor está sobreaquecendo. Por isso que chama relé térmico, então ele está sobreaquecendo, a fiação dele está esquentando, eu vou desarmar esse motor para ele é, voltar ao normal, para ele não queimar, para ele resfriar. Aí tem duas opções, ou ele rearma automaticamente ou ele rearma manual. Eu sempre falo para vocês deixarem a, no manual para o seu funcionário ir lá e é, é, ver, né, identificar qual que é o problema. Já tive clientes que rato entrou aqui na, na, na sucção de ar, né? já tive clientes que não limparam o sistema de filtragem, né? porque a gente manda com um filtro de ar, então o filtro de ar foi entupindo, entupindo, entupindo, aí o motor começou a sobreaquecer, já tive clientes que instalaram o motor de forma errada, então sobreaqueceu, então é bem importante vocês terem essa proteção, eu vou fazer uma simulação aqui. Eu só vou abaixar a sensibilidade para não demorar muito, que senão a gente tem que ficar esperando o motor esquentar demais. Vamos lá. Ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caixinha impedindo... Opa. Vou colocar essa caixinha impedindo a sucção de ar. Vai simular um entupimento do motor, tá? ele vai demorar um pouquinho para ele esquentar. Quando ele chegar na amperagem perigosa, o que, que vai acontecer? O nosso relé térmico, ele vai desarmar, certo? Sozinho. Eu vou diminuir um pouquinho mais a sensibilidade, só para desarmar um pouquinho mais rápido. Olha lá, desarmou. Então o que que acontece? Ele desarmou, por quê? Porque o motor ele já chegou a. Ele tá bem quente, né? Ele já chegou a desarmar por questões do relé ter, é, térmico. Bem, vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Ah, aqui é o que acontece? Aí o seu funcionário vai ter que vir aqui e rearmar o motor. Ó, só que o motor ele ainda está quente. Então por isso que ele está desarmando. Então, mesmo se o seu funcionário falar assim, não, eu quero que ele volte ao normal e ele ainda estiver quente, o que, que vai acontecer? A automação não vai deixar. A não ser que... aí ah, eu vou simular o motor esfriando. Ao não ser que o motor esfrie, aí ah, ele vem e consegue ligar. E a última proteção que a gente tem é a de falta de energia que a gente tem aqui, a sirene audiovisual. Né? Que ela tem autonomia Para duas horas ok? Então ela vai ficar tocando Durante duas horas Até o seu funcionário vir E desligar a sirene manualmente Aí ele desligando Ele corre para ligar o gerador Que também nós vendemos aqui na Brasil Pieces Nós somos representantes de geradores Para você, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser um projeto de painel, tá? É, nós fazemos a cobrança de um projeto fora do nosso padrão, ok? Mas, via de regra, nós temos painéis de comando, automação e proteção para todos os nossos produtos, tá bom? Então, fica ligado, trabalhe com os melhores, trabalhe com quem realmente tende, trabalhe com a Brasil Pista.